Pessoal, aqui é o Anália. Eu sou a Ana. É Luiz Levi Casperim Munhoz. Eu sou a Fabiana. Caique. Eu sou Beatriz Atleta Sotar R. Vocês chamam os senhores César Sotar R. Uma mensagem para vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre o vírus. Sabemos que é um momento muito difícil para todos nós. Tudo vai passar. Em breve estaremos juntos novamente. Poderemos nos abraçar e compartilhar as coisas boas da vida. E por poder ficar em casa. Se sair de casa, usa máscara. Dava a mão com água e E também usar o álcool gel. Nada de abraço, nada de toque de mão, nem da mão. Só pelo tudo ver e a perna. Procure fazer atividades que te façam feliz. Pode fazer dançar, cantar, cozinhar. E vamos fazer os exercícios Veja filmes. Tudo vai passar. Logo estaremos todos juntos. É por falar nisso, estamos lançando uma campanha a quem mais precisa nessa quarentena. Estamos arrecadando do dinheiro para comprar cesta básica. E serão entregues para essas famílias. Quem puder, ajude. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Os dados estarão aqui embaixo. Eu estou pedindo ajuda de vocês. Ajuda que precisa do seu alimento. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau, ah. é, Gente, estamos com muito chato de vocês, viu? Tamo junto. E vamos ficar em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, minha equipe. Fica em casa. Fiquem em casa. Fique em casa. Hashtag, fique em casa. Hey, segue,